Sejam bem-vindos a mais um Purple Talks, diretamente do Survival VD Cabo Verde, para o nosso talk show. Ele que é um amor, uma fofura, um docinho. Guilherme Bazaga, bem-vindo! Oi, muito obrigado. Não Gente... estou muito feliz de estar aqui, mas estou feliz de estar conversando com você. É, eu também, eu ia falar isso. Eu tô meio triste de estar conversando tão cedo. Achei que ia te ver lá mais para frente, talvez até na final. Mas eu tô muito feliz de estar tá aqui conversando com você. Se eu derramar algumas lágrimas, não liga. Mas. Ai, gente, eu, eu preciso falar antes de mais nada, eu sou uma fã muito grande do Guilherme Bazaga. Ele, para mim, uhum. é uma inspiração. Eu acho que em mundo dos jogos, assim, são duas pessoas que me inspiram muito. Uma é a Bea e outra é o Bazaga. E eu, particularmente, sou muito sua fã. É, torci muito por você em todos os jogos. Esse daqui, eu, eu me mantenho neutra, porque eu sou contratada da casa. Mas saiba que eu sempre torci muito por você em todos os aspectos. Para quem não uhum. sabe, o Basaga é um grande guerreiro vencedor. E antes que ele se apresente para vocês, para quem não conhece ele tão bem, eu pedi para uma pessoa, é, a Fabiane Cetto, para que ela falasse quem é a Basaga. O que falar da Bazaga? Olha, vi Yuri comentando que ele é Luiz um E é um ótimo jeito de descrevê-lo. Ele é um solzinho. Ele vai estar do teu lado quando você precisar, vai te falar exatamente o que você precisar ouvir quando você mais precisar. E não tem tempo ruim com ele. Nem preciso dizer como ele é inteligente, né? Muito, muito, muito inteligente. Tanto emocionalmente quanto em qualquer desafio de lógica que você colocar na mão dele. Ele tem o melhor humor, cheio de carisma também. Acho que qualquer um que chegue a conhecer ele de verdade vai entender o que eu estou descrevendo. Honestamente, Bazaga é o maior que nós temos. E eu concordo 100% com ela. Ai, gente, que fofo! E com, conta um pouco mais é, de você, Bazaga. Eu sei que você é estudante de alguma área de exatas. Eu não me lembro Sim. qual é. Engenharia, Engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos. Solteiro? Graças a Deus. <risos> o L. rotiano. <risos> Vai no encontrão? Com certeza. Tá tudo comprado já, ansioso. Eu tô muito ansiosa, porque eu sei que eu vou te apertar muito, muito, muito, muito mesmo. Gente, eu considero basago, basago como se fosse meu filho com Kevin. Eu não vou mentir. Se eu, quiser, se eu tivesse um filho, eu queria que fosse idêntico ao Basago, Igual, igual, igual. Me assim, adotaram não. depois do dia que me viram de Russell. É, não! Quando, no Fusion, ele se fantasiou de Russell, eu fiquei, meu Deus do céu, mas que coisa fofa! Eu assisto, eu só consigo chamar o Russell de bazaga. A gente assistiu Up e Altas Aventuras outro dia, e a gente, olha o bazaga, olha o bazaga, olha o bazaga. É só, para mim, o Russell é <risos> o bazaguinho ponto final. Mas, enfim. E conta mais um pouco com, é, da, da sua história pra gente, que, pra quem não conhece, eu, o, o bazaga ele é um grande vencedor, ele é um, é um grande lutador, ele passou por uma luta muito forte há alguns anos. E se você quiser contar pra gente. Sim, sim, com menos é, Bom, eu, eu passei por um tratamento de linfoma, né? Eu tratei desde 16 anos, aí eu tive duas vezes linfoma, várias químicas algumas várias rádios também, e em 2018 eu transplantei de medula óssea, então já estou aí uns três anos e pouco transplantado de medula óssea, e eu conheci todos os jogos agora há pouco, então, tipo, eu já tinha passado por tudo isso, eu falei: agora está num mundo de gente doida? Doido? Vamos ver como é que está. E desde então, eu deixo, então. Eu apaixonei, e aí. Aqui virou uma grande rede de apoio para mim. E como é que foi? O seu primeiro jogo foi o Cat Tower, né? Foi. O... Eu esqueci, foi o nome da. da... O Felipe Edmund House. Med minha... House. Gente, Nossa, eu, como eu você falar... não está a... lembrando, pelo amor de Deus. É, gatilho, gente, gatilho. Eu, ia, eu, tava... eu ia falar Advance. Advance é o que o Kevin ganhou. Mas não, enfim. Não tem mais lindo. E como, como é que foi que você descobriu o mundo dos jogos? Você, Como é que foi a sua inscrição? Alguém te trouxe para cá? Como é que foi? Então, eu eu fui trago, porque tipo eu estava descobrindo o Survivor no começo da pandemia, tipo mais ou menos no final da pandemia, na metade né do primeiro ano da pandemia, quando eu tinha um drive, tinha me mandado o um link do drive, e eu falei, nossa, tem isso aqui, né? eu vou ver. E aí eu comecei a assistir e eu apaixonei, eu fiquei comentando muito no Twitter. Sim, sou Twitter. E aí eu fiquei comentando muito lá e o Vitinho, o Vitor Moura, ele me achou. Me seguiu, começou a conversar comigo. Ah, você gosta de survival? Tá, tem uma comunidade no Facebook, de jogos, e falei. Cara, que legal! Não sabia que existia um negócio desse. E aí, tipo. Vai, entra lá no jogo pra você ver como é que funciona, quem está se me escreve, tipo. Aí eu fui ver, eu falei, hum, interessante, né? Hum, vou me inscrever. E aí eu pensei, tipo, ah, nem sei como é que vai ser, né? Tipo, sei lá, deve flopar muito. E eu entrei, tipo assim, eu entrei com a cabeça mais aberta do mundo, porque eu não, eu claramente não conhecia ninguém, ninguém sabia a minha existência. E, tipo, eu quase fui a viver. Mas, depois Não, desse, desse susto, aí eu estava no primeiro bloco, eu fui indicado pelos carcereiros, e tipo, depois desse primeiro susto, eu comecei a me soltar. A para vida, que... né? Foi onde eu comecei a jogar, eu cheguei no, nos barrados da assim, Sim fiquei em oitavo lugar, mas tipo, eu adorei muito toda a experiência, eu conversei muito, e foi onde tipo, eu criei uma grande rede de amizade. E essa gente de amizade agora me assombra. Mas por que assombra? Como assim? Ai, por conta que a gente está no bebê, né, gata? Se você olhar, daqui a pouco você vai conversar com mais gente aí. Quando você ah. falar House, vai vir uma grande palavra: gatilho. a moderação ah, mas... foi doida de colocar a gente tudo junto. Deu tudo errado. Deu tudo errado. <risos> mas enfim o o mas depois do Teta, ué, você passou para o Fusion né ou teve algum jogo nesse meio termo teve o BBI teve Jt teve Knockout Knockout teve... Race você jogou sim minha mesmo. filha quando eu saí do The Tower, eu me apaixonei tanto no mundo dos jogos que o primeiro virou jogo que raizinha. eu tinha na minha frente eu falava pô <risos> Ninguém já me conhecia, eu falei, bom, eu fui indo, eu joguei muita coisa, tipo, em menos de um ano. E aí foi onde, tipo assim, eu fui vendo que eu tava só me gastando. Eu falei, pô, deixa eu esperar um pouquinho, me guardar, tanto é que ah, esse ano eu joguei só o All Stars, o JT, e uhum. o BD agora. E aí, tipo, de jogos Mas grandes, eu, o eu BD começou. Muito... Mas a gente tá em março ainda. Ainda tem um ano todo pela frente. Não, mas é que eu dei um tempinho, né? Porque eu tava seguido. Eu comecei em janeiro e terminei em acho que setembro. Todo direto dia. em jogo, literalmente. Em Aí eu falei, jogo. gente, eu preciso parar, preciso parar. Meus amigos falaram, para. Por favor. Chega. E para falar com. Mas assim, é... o que o pessoal muito fala é que você é um ótimo aliado, um bom aliado. E eu pedi para uma pessoa, o Yuri Guimarães, perdão, Yuri Guimarães, para falar por que que você é um bom aliado, por que, que foi um erro te eliminarem do VB. Não só um aliado qualquer, o, foi o primeiro, foi o meu primeiro aliado aqui nos jogos. De início, eu nem imaginava que poderia construir relações com as pessoas depois dos jogos, mas uma das coisas que ele me falou assim que o jogo acabou para mim foi que eu não tinha ganhado só um aliado, mas um amigo. E hoje eu sei que isso é verdade. No jogo, o Basaguinha é aquele que não mede esforços para defender quem está com ele. Não larga a mão e compartilha as informações para confiar na gente. Acho que muito do que o Bazaga é como aliado, pelo menos o aliado que foi comigo, é reflexo da pessoa boa que ele é. Bondoso, gentil, alegre, sempre disposto a ajudar. Claro que também não posso esquecer das fofocas que são parte importante da formação do nosso caráter. É muito bom ser fofoqueiro com ele também. Bazaguinha, você é a luz. E é muito bom poder te chamar não só de aliado, mas também de amigo. Quem perdeu foi quem não teve a oportunidade de jogar com você, Um de coração. Ai, que amor! O que é ele... isso comigo, gente? Não, é horrível! Por que é horrível? Ai, ninguém, manda. Você, ninguém manda, você é um amor de pessoa, você é fofo, você é luz. É engraçado que todo mundo que eu converso com, com, com sobre você, todo mundo fala, Ai, esse menino é um encanto, esse menino é uma luz, ele é muito bondoso, ah. ele é muito gentil, ele é um ótimo amigo. E é verdade, é assim, você, você é uma é daquelas pessoas que a gente gosta de ter ao lado. Por isso que eu falo que não encontrou, eu vou te apertar muito, porque é essa vontade que dá, é te apertar assim, assim, sabe? <risos> mas, não liga. Mas, Olha, em jogo tem muita gente que não acredita que eu sou assim, sabe? Porque eu acho que, tipo, é, é, quando eu perco, eu confesso, quando eu perco, eu sou um pouco mais ácido, eu sou mais solto, eu fico zoando bastante. Principalmente quem me eliminou, adoro o vídeo de quem me eliminou, mas é de jogo, e tipo assim, eu sou muito brincalhão, mas ao mesmo tempo eu sou muito parça. Todas as relações de jogo são extremamente, tipo, de vida. Quando acabar tudo, eu falo, acabou? Então agora a gente pode conversar suave? A gente, é amigo, tá? Não se preocupe, foi de jogo, qualquer coisa que tem tenha feito, que eu tenha feito. Porque eu, eu prezo muito por todo mundo. Sabe, atrás de, de jogadores, a gente tem pessoas, é, tem pais, filhos, é, sobrinhos, amigos, que são pessoas que têm sentimentos que podem ser muito estragados no jogo e que a gente pode virar e falar, cara, só esquece aqui, ó, depois disso a gente conversa, toma uma, morre de rir. E, e querendo ou não, eu aprendi muito com, é, vendo isso. Eu, eu achava que não ia, não poderia acontecer isso. Mas eu sempre fui na, na esperança de que isso acontecesse. E hoje, realmente, eu tenho muita gente que eu sou até tipo, de aliança contrária que eu converso. Adoro, eu amo. Você, você, então, você não leva o que acontece num jogo para um lado pessoal? Você sabe separar bem o que é jogo para pessoal? Sim, sim. Eu fui aprendendo isso também né, com o tempo, porque eu acho que, tipo, quando você chega de primeira viagem, você vê de um jeito. Você vê um jogo, tipo uma maneira. Quando você já vai jogando dois, você vai olhando e fala ok, isso acontece. E aí, tipo, eu cheguei no momento que eu falo não, vamos lá, levou um blind. Oh, de boa. Ok, tá tudo bem. tá ali perdi, né? Mas depois você vai lá e com o moço, falou, levei blind, né? Parabéns, arrasou. Então, ótimo. Eu não sei mal, não. E sair por um blind significa que você é um bom jogador, né? Que você tiveram que te enganar para você sair. Você tem que pensar Ou, por né, Só porque eu tinha uma fachada. Só. Eu acho que às vezes não Eu nunca me considero um bom jogador. Porque às vezes eu me sinto jogando muito com o coração. Só que quando eu tento jogar com a cabeça, eu sou a pessoa que se sente muito mal. E aí eu falo, tá, esquece. Esquece vai jogar a cabeça eu não sei nem como que eu joguei o VD, eu fui na fé, fui no feeling e cheguei a todos os dias, então, mesmo. Mas você, você, então, você acha que ser muito emocional, ele acaba, não, não no VD, mas no geral, você ser muito emocional sim. acaba, é, vamos dizer assim, estragando um pouco do seu jogo? Você acha que se você fosse um pouco mais racional, você conseguiria ir mais longe, alguma coisa do sim, tipo? Sim, sim. Porque eu, eu sendo no coração, é onde eu sou a abertura para ser trouxa. Eu sou trouxa. Eu, eu sei, não tem problema. Ah, eu não eu acho juro que Eu sou amigo que é sou Eu não acho que você seja trouxa. Eu acho que você é uma pessoa que joga com o coração, né? Existem aqueles jogadores que são, bem, que são bem frios, calculistas, racionais e tudo mais. Mas e existem aqueles jogadores que eles são mais... É, com o coração, fazem uhum. aquilo que, que acham que é o certo para eles, independentemente de jogo ou não. Isso eu acho que é uma prova que você é um aliado muito fiel também, né? Sim, porque eu vou, tudo que eu falo, eu, vou, eu faço e é sobre. É sobre isso aí, tá tudo bem. Eu acho que tem uma grande, eu tenho uma grande cara de desconfiança, sabe? Eu acho que... Sou uma pessoa não tão confiável. Não sei explicar. Você, você acha que, que, por exemplo, as pessoas não te acham confiável porque você uhum. tem muita cara de bonzinho? Alguma coisa assim ou não? Provavelmente. Eu, eu, eu sempre vejo tipo assim, por exemplo, vou jogar truco. Ninguém nunca sabe se eu tô mentindo, se eu falo a verdade. E, tipo assim, eu tô falando. E, às vezes, a maioria das vezes é mentira, às vezes é verdade. Mas, tipo, eu sempre, quando eu falo, é isso? Eu quero realmente explicar que é isso. E as pessoas acham que não. Eu estou enganando todo mundo. É, no próprio primeiro jogo do Tower, é, eu, eu sou a pessoa que fala, chega, oi, bom dia. Só assim, para todo mundo. E achavam que eu estava sendo falso, que conta de ser muito. Oi! Feliz, e... né? Não. É. Eu. É. Sou só eu. Sou é. eu. Eu, eu, eu entendo isso, porque eu também sou, sou assim. Eu chego, bom dia, tudo bem, não sei o que, tudo mais. e tem gente que acha que isso é falsidade. Gente, não é. É assim, é o nosso jeitinho. Qual é o signo, Bazaga? Câncer. <risos> eu sou canceriano, quando tem câncer. Ah, então você é pura, pura emoção, não tem nem pra onde ir. Muito família não. também, Basaga. Nossa Senhora. Muito, Muito. né? Hoje, você mora sozinho? Você mora com sua família? Como é que é? Então, é, agora eu tô morando com meus avós, né? Eu sempre moro com meus avós aqui em Beirado. Mas, uhum. como eu tô estudando fora, agora eu tô de férias. Mas eu tô estudando fora e moro em República. e moro com mais de cinco pessoas. Mas o negócio mas... É negócio todo bagunçado. É... Mas... <risos> Ah, e conta, e conta mais um pouco pra gente, o que que te levou a, a jogar o VD, o que, que é, você se inscreveu, qual era a tua expectativa, como, como é que foi? Então, eu, eu acabei me inscrevendo porque eu sempre via, tipo assim, o VD como algo tradicional, importante, tipo, todo mundo sempre falava, cara, joga o VD quando você puder, sai em discussão, vai lá, espere. Porque, querendo ou não, é um jogo que, que tem um, um grande alvo, é, cultural Eu sempre vi algo lindo, maravilhoso. E ele foi meio que tipo berço dos outros jogos que eu joguei, sabe? Todos os jogos que eu, que eu joguei antes, eles saíram dele DVD. Então, por que não, tipo, eu conhecer realmente da onde veio? E, tipo, eu só fui de cabeça, assim, como eu fui de, de tudo, desde o meu começo. Eu falei, ai... Ah, se eu me inscrever, e for deu certo, senão não deu certo, mas eu já achava que nem ia me chamar, eu já falava, tipo, pô, nem, acho que nem ia me chamar, porque, tipo, eu nunca sei como é um perfil de jogador para ser de um grande jogo. Eu, aí, na hora que eu cheguei, eu falei, gente, é que, ué, que loucura. Deu certo, eu me inscrevi, fui até uma, uma grande parte, eu, eu não tô triste, tão triste, assim, ter saído agora, porque eu, eu pensava, que tipo, assim, isso é do começo, eu ia sair primeiro, segundo eliminado. E agora eu tô aqui. Mas, é, mas esse medo de você ser primeiro, segundo eliminado, tem, tem algum motivo específico? Alguma coisa assim? Ou, ou era por conta da distribuição das tribos? Por que você chegou a achar isso? Não, é porque eu sempre me vejo menor do que as pessoas me veem. Esse é um grande problema meu, e, tipo, eu acho que é, eu tento entrar no jogo justamente para trabalhar um pouco mais disso em mim, para aprender um pouco mais comigo e com quem está à minha volta, sabe? E eu acho uhum. que, eu, eu sempre que eu vou subindo, eu fico, eu, eu mando uma geração, ah, eu estou tão feliz que eu estou entendendo mais jogo, eu estou conversando mais. Eu fico muito feliz de ver o meu progresso durante os jogos, porque, tipo, às vezes eu não... Eu acreditava que seria possível. E aí eu um vejo subindo, um vejo melhorando meu jogo, eu falo, pô, legal, né? <risos> o Kevin, segredo de estado isso, mas vou revelar. O Kevin, por exemplo, ele, ele adora te ver jogando porque ele diz que é a única pessoa que gosta de fazer as provas dele, que nunca é reclama de fazer as provas dele, que é a única pessoa no mundo que quando ele bota as provas, ele sabe que ele não vai escutar a reclamação, é, é, é sua. Por isso que você tem um lugar muito especial no coração dele. Gente, eu já falei para Kevin, se ele precisar de alguém para fazer teste de prova, pode <risos> me chamar. Eu adoro fazer prova. E aonde eu acho que eu, eu, eu crio um canto de alvo, né? Mas eu adoro participar de prova. Eu sempre peço as provas depois que acaba o, o, o jogo ou durante o jogo. Tipo assim, já passou a, a rodada muito tempo. Eu falo, pô, tem como fazer a prova. <risos> Até jogando então... tô, eu peço. Eu confesso, eu também adoro fazer as provas. É por isso que ele vai casar comigo. E... A, testa... a testadora sou eu, diga-se de passagem, às vezes eu testo as provas, né? Às vezes. E, as... e sempre. E nessa temporada eu testei, acho que umas duas vezes. As duas vezes eu escolhi o seu coisa para testar. Você tem que escolher de um jogador, eu, testo, eu escolhi o seu. Não deu sorte, né? Pelo jeito, mas enfim... Não, não deu não. <risos> mas, pelo menos, eu sei que eu, eu não sou um odiado, tá tudo bem. Eu não, acho que eu, eu fico honrado quando isso. Não, você é muito amado, muito mesmo. Eu, inclusive, eu fico surpresa, eu fiquei um pouco surpresa agora que você falando dessa questão que você não se vê como as pessoas te veem. Eu realmente gostaria que você se visse do jeito que as pessoas te veem. Porque eu acho que você é uma... uma talvez uma das poucas pessoas no mundo dos jogos que nenhuma pessoa tem um ar para falar de coisa ruim. É é só elogio sempre, é só elogio sempre. É aquela pessoa hum. que, por exemplo, é, é, quando chega no ambiente todo mundo sorri, todo mundo quer abraçar, pessoas que não se dão se abra, abraçam com você, todo mundo, é, é aquela coisa, é unanimidade. Então eu queria muito que você se visse com o um olhar pelo menos que, é, não só eu, mas por exemplo Sabi, os Yuri, né? Ela cita no, no texto, ela cita o Yuri Rodrigues, o Yuri Meia Aranhas também falou de ti, tem outras pessoas também que, que falam de você muito bem, muito bem, entendeu? Inclusive foi, foi meio, como é que eu posso falar? Muito fácil de achar pessoas para falar de ti, porque eu sei que qualquer pessoa que eu perguntasse ia, ia querer falar de você, eu escolhi os dois é. que eu acho que... que, que... Como é que eu posso falar? São muito, mais, são muito próximos de você. A Fabi, eu sei que é muito sua, sua <risos> dúvida. Se eu não chamasse ela, ela ia me ia no meu pescoço. E, e o Yuri, eu sei que foi um grande aliado seu e, e no Tetala. Então, o Yuri assistiu o, o, a, a defesa de mestrado dele. Foi? Estava ah, então, um... só eu lá, assim. <risos> Isso que é amigo, gente. Como vocês eliminaram essa coisa fofa? Mas, é, é porque, às vezes, eu poderia ser uma grande ameaça. Né? Então, deixa. É, vocês já acharam que tá tudo, tá tudo certo. Não vou criticar. tudo certo. Não tem problema nenhum. E quem ganhou o prêmio foi eu que estou aqui conversando com você. <risos> Amigo, agora vamos para a parte do bate-bola, jogo rápido. Eu vou falar algumas coisas. E aí, você responde com a primeira palavra ou frase ou o que, o que vier na cabeça. Certo? Uhum uma viagem que você faria com os amigos? Praia. Qual praia? Você você adora qualquer tipo de praia? Praia pode vir para um mastelão. Eu, eu acabei de conhecer a praia. Eu não? acabei de conhecer a praia, só que... É, sim, Conta eu é não isso? conhecia a praia. Conta isso pra gente. Eu não conhecia a praia, eu, eu, eu conheci tem que quê? semanas semana, três? Eu, quando é, soltou o VD, eu estava viajando. Vem pra praia. Nossa, e qual praia você foi? Eu fui pra Itanhaém. Ixi, a Bruna é de lá. Então, a eu tava Bruna... ali é, e, tipo, depois que eu baixei, eu falei, gente, a casa deu fazer um... a viagem com os amigos. Deu mais amigos dos <risos> Ah, então, é, se, vier, se rolar de novo essa viagem, venha pra Maceió. A água é quentinha, verdinha, bonitinha? Tudo. Tô pronto. <risos> E aqui a gente acolhe. Eu vou, vou, vou para casa, tu dorme aqui com o Kevin, que a gente decide o espaço dele. Ele dorme na sala. <risos> um, um desejo próximo, um desejo que você quer que se realize logo? Formatura. Quanto tempo falta para você se formar? Três anos. E Sim, né? Se eu passar em tudo. <risos> e tem planos posteriores? Quer trabalhar na área? Quer, quer fazer mestrado? Não, tem... não, eu pretendo trabalhar na área mesmo. Mas o que rolar, a gente tá indo. Quer é formar primeiro formato, poder ter visibilidade, possibilidade, para poder ter uma vaguinha numa sala especial. <risos> um, um medo. O um medo, eu acho que de ficar sozinha, eu sou uma pessoa que precisa de gente, eu não, por mais que eu goste um pouco da minha solidão, eu preciso muito de gente, eu acho que sempre que eu tô sentindo que eu preciso de apoio e ter alguém ali, eu sinto que tem alguém ali por mim, pra mim a gente tá valendo. Ah, se depender de mim você sempre tem alguém, e <risos> pelo menos duas pessoas aqui, pelo menos muitas outras também. <risos> É, ah, eu fiquei até, aí um pouquinho emocionada, desculpa. A minha é, é, é boa. É, em sabor. Nossa. Cheddar bacon. <risos> tipo amo, a batata, amo. A batata do McDonald's. Exatamente, okay. eu amo, Aqui. eu amo. <risos> Mundo dos Jogos. Gratidão. Eu precisava um... descobrir isso no, no, no momento que eu, que eu descobri. Eu, eu, eu sou aquela pessoa que nada vem para acaso, eu acho que o mundo dos Jogos não veio para acaso para mim. Foi uma grande coisa que deu um presente anos na minha vida. Você, você acha que... Você já se imaginou onde você estaria se não fosse mundo Mundo Jogos? O que você estaria fazendo? Eu provavelmente estaria fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, que é o quê? Ir para festa, ir para casa de amigo, ir pro bar. Estaria com outras pessoas, só que eu acho que eu não me sentiria tão completo como eu me sinto com as pessoas no Mundo Jogos. Tipo assim, hoje em dia eu converso mais com meus amigos, que eu não conheço, que eu não... Eu só vi a cara por, por um vídeo ou por uma foto e eu converso tanto com eles, eu não converso tanto com os meus amigos que existem a minha avó E eu acho que, tipo, eles valem muito mais para mim agora. Eu, eu não sei explicar, eu não sei explicar o que aconteceu hoje. Tipo, são pessoas que agora eu amo. Eu posso falar, eu amo. Oh, meu Deus. E... <risos> ah, eu sou boba contigo nas Estou mas... <risos> me segurando aqui no show. <risos> Viagem. Então, peraí. Encontrão. Ansiedade. Eu... Tá os dias? Nossa, nossa, não tem noção. Eu, eu não, eu não pensava que, que eu não gosto muito de viajar, né? Eu tenho um certo tempo de viagem, eu não, não curto muito. Mas, chegou um momento que eu tava tão próximo dos meus amigos que eu falei, gente, preciso muito, preciso muito de vocês. Se eu puder ver é a maior quantidade de gente possível de uma vez, só eu vou ver. Encontrou. Um. Então, tipo, eu saí, eu, eu dividi 85 mil parcelas e falei: eu vou, eu preciso ver esse povo, preciso me sentir ali com todo mundo, dar pelo menos um abraço. Sou pessoa de abraço. E estou muito ansioso para o que acontece. Não, mas da, da, assim, a impressão mesmo que você passa é que você é aquela pessoa que gosta de abraçar. Eu não sei por quê. Mas você tem muita cara de, de, de abraço. Eu não sei, outra, outro personagem que me lembra você, Além do Russell, eu não sei se você conhe, é, já Olá. assistiu a operação. Olaf do Abraço Quentinho. <risos> eu ia falar o B-Max do, do Operação uhum, Big Little. Sim, Sim. Me lembra muito você muito. também. Antes de gente ver de Russell, eu achava que você parecia muito que bem Max, né? Que, que é pouquinho abraçar e tudo mais. Agora, mas o Russell parece mais também. Somos de Russell com o Kevin. <risos> A gente tem que fazer uma foto tu com, dando chocolate pro Kevin. Sim, sim. <risos> e por fim, Survival VD? Eu acho que Crescimento. Por mais que eu tenha saído muito cedo, eu fiquei muito orgulhoso do que eu estava fazendo, porque eu tentei, eu me soltei, me joguei e foi ótimo enquanto durou. <risos> Não durou mais, <risos> então eu posso fazer. Alô moderação, alô Kelly Vila Nova, por favor, se quiser repescagem, juntamos aí. Chama. Um segunda chance, né? Tamo aí, não nego nada, já tem meu nome, eu sou fácil, podem me chamar. E quais são os seus, os seus planos no mundo, eu esqueci de perguntar, seus planos no mundo dos jogos daqui para frente, você pretende jogar mais? Pretende platear mais? Como é que é? Eu pretendo platear mais, eu gosto muito de ser plateia, eu gosto muito de acompanhar os jogos que estão rolando, e eu não sei se eu pretendo jogar algo tão cedo assim, então, acho que foi tudo de uma vez, eu joguei acho que quase tudo. Eu falei, vamos devagar? Quem se vier, vem. Se não vier, não vem. Ei, vamos só acompanhando Mas só Sim. aí. Todo mundo tem meu nome, sou <risos> fácil. Então, quer dizer que aberto a, a, a chamadas de, de, para jogos e tudo mais. Me chama de um vou bem panteirosa. Toda né? vez que me convidarem para um jogo, eu vou te indicar. Porque eu, eu não, particularmente, eu não estou não querendo jogar mais. Mas toda vez que vieram me, me chamar, eu vou falar: não, mas espera aí. Aí te dá teu número. Mandar assim, teu, teu contato. Meus mas... amigos vão fazer intervenção para mim de novo, mas tudo bem. Mas, Aguinha, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito é, você. Eu peço primeiro desculpas porque eu ainda estou meio lesinha de remédios, né? Então assim mas... fica mais legal de conversar, vai fluir <risos> e é, e também porque é, como eu te disse você é uma grande inspiração para mim. Eu, eu eu passei a entrevista toda me segurando para não chorar porque eu sou dessas que chora quando quando eu gosto muito de uma pessoa e, e tá perto de uma pessoa que admira muito. Então eu passei. Então se eu chorar começar a chorar também quando eu te conhecer, no encontrão, não fica assustado. É, eu particularmente desejo para você muito sucesso, tudo. Tô muito ansiosa uhum. também para te conhecer, no encontrão, e eu queria que você mandasse um um alô para a plateia, para as pessoas que te torceram por você, que te colocou no top 5, enfim. <risos> Ai, gente, eu só quero agradecer. Quando eu, eu entrei pelo meu primeiro jogo, eu lembro que no, no top 5 eu estava em uma aliança de, tipo, mais 50. E hoje eu vi que eu tinha eu já estava em 22. Então, tipo assim, ou foram conexões que eu criei ou foram pessoas que realmente falavam cara, ele pode jogar. E eu acho que isso é uma evolução minha. Eu sou totalmente grata a essas 22 pessoas. Eu sou totalmente grata a quem não colocou também, que estava lá na plateia, assistindo para mim, quando me viu sair mandou mensagem. Eu sou muito grata a todas as pessoas que é, entraram na minha vida de um jeito ou de outro. Eu, eu só tenho a agradecer e amo todo mundo. Que lindo. Muito obrigada mesmo. E um beijo grande beijo e é, um beijo a todos e a, vamos aguardar quem é a próxima entrevista como eu ainda não sei com quem é já que o último eliminado foi Bazada beijo gente tchau tchau e foi ah, agora eu posso chorar <risos>